Bom, fala pessoal aí, beleza? Aqui é o, o Victor Montesano aqui, né? Como prometido no canal, né? E bom, acho que eu não sei se eu contei pra vocês Que eu ia fazer o nome De voz real, 100% real, confia Que quando chegasse a 10 inscritos, fi É, ia ter uma surpresa, fi Ao mesmo tempo que... Da escolha de vocês sobre o que, que eu ia fazer no Roblox Eu Simplesmente que essa decisão de mostrar a Minha voz 100% real meu bichinho, O meu bichinho até ficou com medo de tanta visualização Olha isso <risos> Esse aqui é o barraco do, do meu bichano É o barraco Enfim, muito obrigado galera Por isso tudo de visualização Mano, tamo junto Pera aí, só um minutinho, deixa eu atualizar a página Atualizando a página ao vivo <risos> Ao vivo, entre aspas Cadê? Ah, oh, isso, 943 E esse vídeo é quando eu tinha mostrado as 104 visualizações desse daqui Que tem 756 Galera, muito obrigado, mano Muito obrigado em breve, acho que vai ser daqui a pouco, que eu vou enviar o vídeo da próxima parte. É isso mesmo, da próxima parte das peças. E eu vou gravar, fi, beleza? Tamo junto, pessoal. Tamo junto. O que que tu fala aí, ô bichinho? É, acho que ele quis dizer tamo junto. Falou!